Hoje vou-lhe mostrar a forma mais simples para o fazer. Antes de mais, deixa rolar o intro. Sejam bem-vindos de volta ao da definição poética. Neste canal fazemos tutoriais sobre tecnologias de informação e comunicação e também abordamos temáticas sobre literatura, não só da língua portuguesa, mas também em particular da Guiné-Bissau em crioulo e muito mais. Hoje vou lhe ensinar como usar o seu telemóvel como webcam. O que é que precisa? Primeiramente vamos precisar instalar uma aplicação no computador, uma aplicação gratuita e também a mesma aplicação no telemóvel para que possamos uh, ligar o computador com o telemóvel sem fio. Para isso vou virar para o meu computador aqui e mostrar-lhe, passo a passo, o que tenho que fazer. São apenas dois, três passos. Vou minimizar o meu ecrã ou seja, a minha câmera, para aqui, para este lado. E vou adicionar o Windows Capture para poder partilhar a minha tela consigo, ok? Vamos aqui, vamos abrir o browser e pesquisar pela aplicação iRiUN i r i -U n Webcam Esse é o primeiro link que apareceu em cima. Carregamos no link. Será essa a primeira página. Tudo o que tem que fazer é escolher o aplicativo do seu computador se é Win... aqui em baixo. Neste caso, para mim seria Windows. Tenho que carregar aqui e fazer download da aplicação. É esta a câmara, Iron Webcam. Faz download, instale o programa e depois faça o mesmo também a partir do seu telemóvel. Vou mostrar-vos também que tenho aqui a aplicação no telemóvel de modo que não preciso instalar uma aqui e continuar. Automaticamente o computador irá reconhecer aqui no canto inferior direito vai reconhecer a minha câmera e a câmera apareceu a câmera apareceu o que vou fazer para conectar com o computador neste caso eu estou a utilizar Open Broadcaster Software OBS vou aqui na aba aqui depois da cena tenho fontes ou source aqui vou clicar no sinal mais e adicionar chamar uh, o meu telemóvel que é Galaxy S10, Galaxy S10 Plus Ok e carrego OK ao carregar OK vai me abrir essa nova janela e nessa janela eu vou procurar Todas as câmaras que tenho aqui. ligadas tenho muitas sim. Mas o que eu preciso neste momento. É o Airion Webcam. Ao clicar. Automaticamente aparece aqui. Deixa eu pôr a câmera à direita. Como deve ser. Para não ficar dizzy. Okay. <risos> é, brincadeiras à parte. Entretanto. Neste caso posso configurar a câmera. Está no, na, numa resolução normal, uh, posso pôr, uh, posso customizar, ou seja, definir da de melhor forma possível, mas vou deixar aqui numa resolução normal. Uh, se alguém tiver dúvida como fazer isso, posso, basta deixar uma mensagem, terei todo gosto, não quero tornar o tutorial muito longo e vou definir essa câmara, para ficar com mais cor, mais vida, vamos dar como é que se faz, vou fechar primeiramente, Já tem que se clicar com o botão do lado direito do rato, ok, em cima da, ah, da câmera em questão, que é o Galaxy 10, e depois aparece essa aba e eu seleciono aqui, filtro, Aqui no filtro, vou adicionar a correção de cor, ou seja, color correction. E aqui carrego OK e tenho essa ferramenta que me permita aumentar a intensidade, gama, contraste, brilho, saturação, tudo. Consigo redefinir a minha câmera até ficar com uma cor que me agrade. Neste caso, acho que está bom. Para o efeito tutorial, não vou esticar muito mais. Entretanto, conseguem ver, a câmera está exatamente disponível. Posso, por exemplo, torná-la maior para poderem ver. Carrego novamente em cima da imagem. E depois, venho aqui, transformar e fit, um screen, fit to screen, melhor dizendo. E aqui estou eu, a câmera está Ótimo! Portanto, pessoal, espero ter ajudado com este tutorial. Se tiverem alguma dúvida, carregue no like, carregue no sino para não perder os próximos vídeos. Podem subscrever sim o meu canal, deixar os vossos comentários e também se tiverem alguma necessidade, alguma outra dúvida que gostariam de ver esclarecida, por favor deixa-me saber, terei todo o gosto em ajudar. Até o próximo tutorial, deixo-vos um grande abraço do tamanho do mundo foi